Bom dia <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Essa aqui é mais uma live Batendo um papo aí, querendo saber como que o pessoal tem trabalhado aí em, em diversos setores do, do, do, hip, do rap, do hip hop, então eu converso com quem tá gravando bastante Para saber como é que o pessoal tá fazendo clipe, com quem batalha muito, eu converso para saber como é que o Petosol tem batalhado, no, ontem eu conversei com o Treze sobre a questão até do do mercado do rap, fora, para além de fazer música, né, estou falando sobre o canal dele, a, a questão do seu primeiro canal sobre React do Brasil, e hoje vamos conversar com o Bob 13 que é um, um grande organizador, um grande movimentador cultural, né, o apresentador da Batalha da Aldeia um dos idealizadores, é, assim como eu, também veio do, do interior para explorar São Paulo, estou no interior de volta, ele segue firme lá em São Paulo, mandando um salve aqui para Lucas Souza, salve Lucas Souza, um abraço. É... Então, se você organiza algum tipo de evento, se você organiza alguma modalidade de evento, se você tem um canal, se o seu negócio depende de vários canais, de vários tipos de organização, eu acho que essa aqui vai ser uma live legal. Se você quer começar uma batalha, se você quer começar um evento cultural na sua cidade, no seu bairro, acho que essa é uma live interessante. E é isso aí, vão chegando aí, que daqui a pouco tem... Bob13, salve aos Henriques, dois Henriques na live, é isso aí, quem vê que tem dois Henriques na live, até pensa que deve ser uma live de mil pessoas, né, mas é coincidência mesmo, nós estamos em seis, poucos e bons, da hora, salve bolado comp, na paz, da hora, e é isso aí. Daqui a pouco o Bab 13 tá na casa. Nós vamos trocar várias ideias. O negócio vai ser massa. Né? Salve Giovanni Canto. Como é que tá essa força, firmeza total? Bola do Comp, tô na paz também. Bastante parece que depois do. Depois do, do do nosso isolamento aí por causa do coronavírus, parece que eu tô trabalhando mais do que do que antes. É que meu trabalho é bastante online, né? Agora não teve salve Bob 13. Entra aí na live, meu mano, para eu aceitar você aqui, a gente trocar uma uma ideia aqui sobre várias vários corres. Da hora, a gente vai trocar ideia aqui sobre... Cara, eu quero trocar uma ideia, assim, que... Sobre essa parada organizacional, tá ligado? Eu acho que a aldeia tem várias, vários pontos positivos aí, lida com várias... Com vários... É... Com vários meios de... de se promover e de se lidar com um evento, né? E... só que eu vou esperar ele entrar pra falar mais sobre isso entra aí bob logo que você entra aparece um botão aí pra você entrar na live se tiver rolando se tiver volta pra cima aí que você acha o botão aí visualizar Ah, moleque agora sim aparece quem sou eu agora vai hein Salve, meu irmão! Salve, monstrão! Como que você tá, irmãozão? Tô bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, mano. Tá aí na, naquela né, correria sagrada, sem poder fazer muito, mas fazendo. Graças a Deus. Pode crer. Como vocês trabalham muito com internet, é, aposto que depois da quarentena aí... Tem umas coisas que não dá para vocês fazerem, mas é que vocês estão tirando um atraso que não acaba mais também de coisas fazer. Real, velho, real. Queria deixar um salve aí para todo mundo que tá online aí, primeiramente, tá ligado? Hoje vamos estar tá trocando uma ideia aqui com o Garnet, velho. O Garnet que é um, uma referência para todos nós, né, mano? Que tá no mundo do freestyle, do rap. E porra, mano, é isso aí que você falou, irmão. A gente tá impedido de fazer muita coisa, como nossas batalhas semanais. Porém... É, organizando a empresa, né, velho? Organizando a casa, mano, deixando tudo redondinho Buscando novas parcerias é, Fazer a coisa andar, velho Porque tem muita coisa para arrumar dentro da casa ainda, tá ligado? Pode crer é, Pô, eu acho muito massa o corre de vocês aí da aldeia Pelo fato de vocês, não sei se o público Talvez a maioria do público não saiba Mas que vocês correm por várias vias Internet Uh, proac, editais, gravação E eu queria que você contasse para quem quer, de repente, começar uma cena Como que vocês é, chegaram no nível razoável de organização Onde cada um tem a sua função E quem que... Quem que é, se tem uma hierarquia Um movimento, assim Vamos ver se, vai, se o Bob vai voltar daqui a pouco. É... O Bob caiu. Agora ele está voltando. Vamos ver. Agora ele está voltando. Perdão, Vai, a internet irmão. aqui tá daquele jeito, mano. Com, to, com todo mundo, eu acho, né, velho? Por conta de... Todo mundo tá em casa, velho. Sim. E também, até eu, quando eu vou colocar um patrocinado aí pra, pra semana da jornada, ele fala, ó, a aceitação do patrocinado pode demorar mais por conta do corona, velho. Você acredita? Caraca, até isso. Até isso, tá embaçado. Não tá, não tá mole, não, mano. Não tá fácil, não. Você lembra da, da pergunta? Você estava formulando ainda, você estava falando ainda, pode continuar, irmão. Ah, já... demorou. Demorou. Queria que você é, explicasse para nós aí, principalmente para a molecada que, que vai além, que, porque eu sei que você foi MC um dia, mas pensou, pô, tem que ter evento, tem que ter casa, tem que ter lugar físico, tem que ter organização, tem que ter quem faça tal coisa. Como que vocês fazem isso sabendo que. A Batalha da Aldeia tem a parte dos editais, do Proac, tem a parte da internet, tem os MCs, tem a gravadora. E como que vocês organizam tudo isso entre vocês para fazer funcionar? Então, você chegou num ponto bem crucial, porque, cara, para a gente chegar numa afinidade, numa sincronia e numa estabilidade... Emocional e profissional Dentro da equipe, cara Foram mais de dois anos Pé de guerra, tá ligado? Sim Porque a gente tá trabalhando A todo instante, não só é, Dentro da batalha Ali na organização, mas lidando Com pessoas, lidando com MCs Lidando com público E cara, foi muito Muito, muito difícil no começo Por conta da gente Não saber nada, cara, amadorismo só queria fazer e não sabia como, mas ia bater a cabeça, ia atrás, mano, ia buscar informação, sempre buscando também pessoas capazes de fazer aquilo, porque nem ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo e consegue dar conta de tudo. Então o espírito de equipe dentro da Batalha da Aldeia foi o essencial. Eu fundei a Batalha junto com o Giovanni e na quarta edição... E já tinha aparecido um rapaz querendo ajudar, tá ligado? Ele chamava a sigla. Eu falei, pô, irmão, bora, sigla, vamos participar aí, mano. Vamos ajudar. Porque eu sabia que é uma pessoa que tava ali querendo ajudar o movimento. E não tinha ninguém pra me ajudar também. Aí na quinta edição apareceu o Lucão. Falou, ô oh, meu, você tá precisando de um apoio aí na filmagem. É, a gente podia fazer um canal e tal. O que, que você acha? Eu falei, bora, mano. Vamos aí. Logo de cara eu já fui aceitando, não fui egoísta. falar não, mano, fundei esse bagulho, esse bagulho é meu e já era, não precisa de ninguém. Não, brother, bagulho se tem pessoa querendo ajudar, vamos pra cima, tá ligado? Uh -huh. Só sei que, cara, na décima edição, a gente começou a filmar na sexta edição. Na décima edição, a gente já tava fazendo compilation do Tiaguinho, porque uma edição não tinha saído áudio o Rafael tinha sido campeão de 2 a 0 em todas as batalhas e não tínhamos arquivo de, de áudio. Os vídeos saíram, mas estava tudo mudo. A gente falou, fodeu, e agora? A gente falou assim, ah, meu, para não ficar o canal sem conteúdo, vamos fazer uma compilation aí de algum MC. Aí a gente escolheu o Tiaguinho, né? O Thiaguinho estava ali com algumas batalhas boas, ali na Batalha na Quadra, que tinha filmado, tinha uma do Santa... Algumas na aldeia já, no comecinho. E aí a gente fez um compilation do Thiaguinho e na época nós patrocinamos 200 reais no Facebook. Tá ligado? E, cara, eu vi que você fez entrevista com o Z3, cara, e o nosso destino cruzou com o do Z3 nessa época, tá ligado? Porque o Z3, ah. ele tava bem no começo das reações dele e tava bombando, ele já começou bem o Z3, ele já começou voando no voando dos reacts. E aí a gente colocou lá 200 reais no Facebook e lançamos a componente do Tiaguinho. E por ele ser criança na época, já com... nossos vídeos não batiam nem 100 visualizações na né? época, não batia nada. Afinal, batia 100 visualizações, mas é, gritava de alegria, ficava mó felizão. Aí essa componente do Tiaguinho deu certo no Facebook e tava batendo o quê? 15 mil visualizações. E nós, porra, velho... Fissuradaço já de felicidade Caralho, velho, bateu Porque a gente sabia que a gente tinha investido também Do Zé, então Numas páginas de rap, era a sessão de rap na época Rap nacional A gente investiu 100 reais em cada uma ali E deu certo, cara Só que aí o Thiaguinho tava na fase Classificatória do Do regional para ir pro nacional E ele Sim. espancou Ele espancou muita treta na, no Santa Cruz Uhum. E foi quando o Z3 fez uma reação dele Tá ligado, mano? Isso a gente tava na, no comecinho da BDA, cara Aí o Z3 Sim, fez uma react do, Da batalha do Tiaguinho Contra o Moita E todo mundo queria ver o Tiaguinho, velho Aí quando todo mundo ia buscar as batalhas do Tiaguinho Tava tudo no nosso canal Aí o pessoal foi atrás do Tiaguinho e já começou a conhecer Um monte de MC da hora, tá ligado, mano? Já conheceu o Leozinho Conheceu o Kant Conheceu o Mota, conheceu o Refel Conheceu, mano, vários monstros ao mesmo tempo que foram atrás do Thiago. Ele falou, caralho, o que, que, que é essa batalha aqui, mano? Nossa, eles filmam. Poxa, qualidade zero, brother. A gente filmava <risos> de celular, depois quebrou a, a GoPro, a gente tinha uma GoProzinha. Aí quebrou a GoPro, fomos pro celular, depois o Alvarenga, mano. O Alvarenga, mano, ele era MC, ele filmava as batalhas e ele trabalhava no hospital. E o Alvarenga, ele subia... As batalhas da internet, tá ligado, mano? Do hospital, mano. E o hospital começou a ver lá as taxas de upgrade muito altas, velho. Ela, Quem que tá usando o computador para subir aqui? Foram descobrir o alvo, mano. Ele foi despedido, irmão, por causa da batalha, mano. <risos> Caralho, velho. Tá ligado? Então, naquele, no começo de tudo ali, era o coletivo total, mano. Era todo mundo trabalhando ali, tipo, mano, sem retorno algum, tá ligado? E, porra, amor, 100%. Eu investi muita grana na Batalha da Aldeia. O Lucão investiu muita grana na Batalha da Aldeia. O Giovanni, que foi um dos fundadores junto comigo, dois acertos dele de emprego foi pra dentro da Batalha da Aldeia. ligado? Ah, nós investimos muita grana na B&A, sabe? E trabalhamos pesado. E a gente foi ter retorno financeiro depois de três anos. Salariar ali, ter um retorno financeiro ali sabe? E muita gente, cara, ajudou para caralho, mano. Mas é, muitas pessoas não formaram o espírito de equipe, tá ligado, mano? A equipe ela não é feita que ela trabalha os outros dias da semana também. Deu uma uma travada aqui, tô esperando estabilizar. Tá dando para ouvir, travou aqui. Normalizou? Eita. Eu estou vendo você, mas ele está carregando e recarregando. Vamos ver se estabiliza. A imagem está estabilizando e está sem som. Vamos ver. Ixi, tá sem som. Quer, você quer começar a live de novo? O Bob, o Bob saiu aqui e ele vai voltar de novo aqui porque deu uma desestabilizada. Vamos ver se vamos ver se a parada volta aqui. Conversando aqui com o Bob13 sobre o início da aldeia aqui. Estou aproveitando aqui que ele está saindo e entrando. Para eu ver aqui alguns comentários. vou ver aqui. Caramba, muitos comentários. Não para mais de rolar para baixo. Um salve para Portugal, Portugal tá na casa. Deixa eu aceitar o Bob aqui de novo. É... Tô procurando aqui ó, a transmissão do Bob que começou a rodar vários ah, aqui, ó. vamos lá. Bob 13, aceitar, adicionar, agora sim. Rodou vários é... comentários aí, subiu. Um salve para Rio Grande do Sul aí que tá na casa. E aí, Bob? Caraca, voltamos aí, família. Voltamos, o bate-papo tá pesado, por isso que tá caindo. É isso. É, mas eu saquei, assim, tipo, eu vou falar aqui o que eu ouvi. Aí, se você se faltar alguma coisa, você complementa. Que uhum. teve a parada do Alvo, que ele tava subindo os vídeos. É, foi o Lucão que foi despedido, que pegou dois acertos de trampo e colocou na batalha o GZ, o GZ. Ah, o Lucão então, também, também. Tanto o Lucão, quanto eu, quanto o GZ colocamos os acertos dos nossos trabalhos para dentro da BDA, para investir em equipamento, investir no que precisasse, tá ligado, mano? Para tudo, velho, para tudo mesmo. Trazer missa de fora, porque a gente não recebia pelo canal ainda, o canal não monetizava ainda. Sim. Então, na trigésima edição, na edição 30, a gente já tava trazendo o Johnny, trazendo o César, trazendo o Samurai, Nego Drama, trazendo o Dudu, 90. Nas primeiras edições, a gente já tava investindo no nosso bolso, colocando grana pra caralho, porque os moleques tinham que se alimentar, mano. Tinha. Arrumava lugar pra eles ficar, mano. Era mó correria do caralho, tá ligado? E a equipe BDA, mano, não é que de só de, de terça-feira. Eita, porra, travou aqui. Tá ouvindo aí? Eu tô, tô, não tô vendo, mas eu tô ouvindo. A sua imagem tá travando, mas sua voz tá chegando. Agora tá o contrário. Agora, agora a sua imagem tá chegando e sua voz não. É... Tem, cê, será que você tem um lugar mais perto do... O Bob saiu aqui. É, rapaziada, ajuda a gente a identificar se, se a internet é do Bob ou se é a minha. Porque, pelo menos, é, se a minha internet aqui trava, eu não consigo... É... Eu não consigo identificar. Bob fica perto do roteador. Bob tá mudo. Ô, Bob, é, pessoal, você tá mudo? Agora Eu tô você perto voltou? do roteador. Filho. Cê, pediram pra você ficar mais perto do roteador. Você acha que rola você ficar mais é, perto do roteador? Agora sim. Voltamos. É, eu acho que é a sua mesmo, Bob, que está caindo. Agora acho que vai. Mano. Você acha que agora, agora vai? Acho que vai? Pô, pode crer. Agora vai. Mano, mas a, a lição ficou A lição ficou que é o seguinte Vocês investiram, vocês plantaram na terra sem, sem ficar pensando no plantio Vocês deram o que vocês tinham é, Às vezes sem, sem, a, sem um conhecer tanto o outro Sem saber o que ia dar Vocês só fizeram o que tinha que fazer né? Sim. E você é um cara inclusive. mais ou menos né? Inclusive teve pessoas que entrou na equipe e saíram da equipe, normal, isso em todas as equipes, tá ligado, mano? Acontece, mano, tipo, teve bastante pessoa que entrou pra ajudar, não se adaptava, porque a gente é full time, mano, a gente se dedica 24, 48 nessa parada E foi desde sempre, desde sempre E muitas pessoas só iam de terça-feira na batalha e achavam que aquilo ali já era tá trabalhando, mano, não, nosso trabalho era além das terças-feiras era um trabalho de estar no brainstorm ali, mano, pensando em estratégias de como fazer a parada dar certo, tá ligado, mano? De como interagir mais nosso público, do que que eles gostam, de quem que eles querem. Era sempre alguma coisa baseada no, no crescimento da comunidade, tá? Então a gente, tipo, trabalhou pra caramba, mano, e brigava pra caralho também, mano, brigava, mano. E, tipo, porra, mano, é mal isso, tá ligado? Só que é assim... É sempre pensando no pro maior, tá ligado? O ego fica de lado nessas horas Quando vai falar sobre alguma coisa da batalha Não é porque é um ou é outro, mano, que tá fazendo alguma coisa Que tá certo, não, mano Se tá errado, mano Tá prejudicando o movimento, tá errado, brother Se prejudicando o movimento, tá sendo escuro, velho. Baixa a cabeça e fica quieto, mano Porque eu já ri muitas vezes, já levei oreiada da equipe já dei oreiada é normal, mano, isso daí, todo mundo tá ali, mano, em altos e baixos, a equipe mesmo, cara, você vê que, tipo, todo mundo precisa estar tá bem, quando tem uma pessoa que não tá bem dentro da equipe, mano, o rendimento da equipe inteira cai, a gente perde um membro ali por alguma depressão, alguma parada financeira, alguma coisa que acontece dentro da equipe, mano, com uma pessoa já desmobiliada, des des é, desmotiva uma, uma outra parte Então sempre É aquela parada de estar tá se abraçando, velho fala assim, meu, vamos deixar você cair, tá ligado, mano? Nós estamos aqui, velho Então a gente criou esse ambiente de família, tá ligado, mano? Essa sincronia, mano Esse bagulho de estar tá ali pela outra pessoa Que, mano Foi sim, mano Essa evolução da nossa equipe Porque, cara Teve uma época da batalha que tava tudo bem Bem, tava tudo maravilhas, mano, a batalha só crescendo, só crescendo, mas o Bob 13 tava morrendo por dentro, velho, Sim. tá ligado, mano, minha barba minha caiu, mano, meu bigode, meu, tá ligado, eu ficava com várias falhas, na sobrancelha, minha sobrancelha caiu também, é por causa de estresse, dormia mal, comia mal, no meu relacionamento, eu tive filha, Gravidez aí da minha esposa foi um estresse, tipo, várias paradas juntou, velho, porque minha vida aconteceu muito rápido. Eu tava entupando lá no interior e do nada eu tava vindo a capital já com o bagulho em menos de um ano, já bombando. Eu não me adaptei da melhor forma, eu me adaptei na, no sofrimento mesmo, tá ligado? Foi no, nos trancos. Mas aí, respondendo a pergunta mesmo pra finalizar, o, o que a galera pode fazer, mano, pra começar um movimento, cara, do zero... Primeiro, é buscar pessoas que gostam de fazer a parada acontecer. E não chamar um monte de MC pra fazer uma batalha. Não, Sim. velho. Tá errado, bro. Você... E eu acho que um ponto positivo e diferente de outras batalhas que deu certo a BDA é que dentro da equipe eu sou o único MC, tá ligado, mano? Outras pessoas... As outras pessoas são especialistas em outras paradas, tá ligado? Sim. Então, Sim. velho... Eu, como mestre de cerimônia, como um membro ali do hip-hop ativo, mano, eu busquei pessoa que manjava de YouTube, eu busquei, eu busquei pessoa que manjava de fotografia, pessoa que manjava de edição, uma pessoa que manjava de produção, uma pessoa que manjava de comunicação com o público, tá ligado, mano? E foi assim que a gente se estruturou. E se a pessoa não sabia, pelo menos ela tinha vontade e aprendia e se virava, mano. Ó aqui, ó, o JP aqui, ó. Tá trabalhando aqui, ó. Nossa. Tá especialista é isso, no quê? Live, mano. Virou um especialista em lives, mano. Tá ligado que mano. louco, mano. Da hora. Tá onda, estudando mano. pra caralho, mano. Tá aprendendo pra porra. Estamos com um programa semanal aqui todo dia. Agora vai ter programa ao vivo dentro da Twitch também, ó. Ele tá montando ah, aqui o quadro de, de o nosso overlay, né? Nosso layout. Entendi, nossa, mano. Muito massa. E eu, inclusive, eu falei isso com o Ztre ontem que a gente estava até resgatando uma frase do Slim, Remografia, que ele falava que a cena ia crescer quando tivesse pessoas que não eram MCs trabalhando nas suas áreas pelo hip-hop. E tá aí a prova. Né? <risos> aí a prova, brother. Isso, mano. Porque cada um sabe um pouquinho, junta lá na frente, cria um brainstorm da hora, mano. E é isso. Não é ditatorial, não... Existe uma hierarquia, claro, né, mano? Igual você perguntou também se existe uma hierarquia. Cara, existe, tá ligado, mano? Sim. Porque hoje a gente tá se organizando como empresa, tá ligado, sim. mano? Tá ligado? Como uma produtora de... produtora De... De... Mano, uma, Sei lá, uma gravadora... Nós somos uma gravadora também, tá ligado? Vamos nos tornar... Travou de novo, caralho. Mas eu tô te ouvindo mas não tô te vendo. Vamos ver se se desenrola. Parece que voltou. Vamos ver se voltou a voz. Puta, é o mesmo ciclo, velho. Sobe a imagem depois. Naquele esquema, beleza. Depois eu vou fazer a pergunta do Caetano MC. Quanto, quanto tempo eles demoraram? para ter autorização do poder público. Boa! De grão em grão, a galinha enche o papo. É, o Caetano MC perguntou se quanto é tempo vocês aí. levaram para ter autorização da prefeitura para fazer a cena de vocês. Mandar um salve para todo, todo mundo aí, o Léo vale Sures, Mateus. Salve, Bob, volta para Jaraguá do Sul. O que achou da Dia do Thiago Santos? Oi, salve. Faz uma batalha ao vivo agora. O <risos> Bob, você tá com voz? Não tá. Essa. Nós, nós estamos aqui de, de grão em grão aqui. Tentando aí produzir umas informações aí, mas... É, vamos lá, de novo. Mas aí, há várias ideias fodas já sobre... Sobre como a parada da entrega para se organizar. Isso é bem bem massa. Desculpa, galera. A gente tá zoada, mano. Tá travando aqui do nada, mano. Ao vivo é isso mesmo. Pode acontecer. <risos> Tá ok? Mas vamos dar continuidade. Ô, Bob. Tá, tá chegando aí? inteira de novo. Vamos ver o que acontece. Oi? Eu, Eu vou fechar a live inteira. Ah, parece que agora foi. Comecei fechar minha live inteira. Eita, tá travando pra caramba. Vamos ver agora. Mais uma tentativa. E aí, mano? Acho que vai, hein? Pô, bom, tomara que sim. É, mudou o cenário aí. Mudou. Vim aqui para cima. Vou pegar a torre ah. aqui. <risos> é, bom, mas ficou para mim bastante nítido essa parada da, da entrega e que não tem como evitar os BOs e que o próprio tipo de trampo vai meio que é, aproximando. Às vezes quem até já tá dentro e afastando quem não, não tá na vibe, né? Exatamente, brother. A sintonia da Batalha da Aldeia para formar a equipe que é hoje. Teve pessoas que entraram, mano, não conseguiram se adaptar. Teve pessoas que cometeram muitas falhas, tipo, que prejudicaram a parada e não tinha como perdoar. Enfim, velho. Vários acontecimentos, né, mano? Mas... Hoje a gente engessou a parada, mano, e estamos trazendo só profissionais mesmo, que sabem muito mais coisas que nós pra gente crescer, tá ligado, mano? A parada. Então a gente tá buscando estruturar a equipe com pessoas que não vão fazer parte da organização da BDA, mas sim fazer freelances, trabalhar em prol de melhorar o produto, tá ligado, mano? Porque a gente sim. tá evoluindo pra caralho. E sobre a prefeitura, brother, que você tinha perguntado, até hoje, mano, nós não temos uma comunicação sadia com a prefeitura. Mas nós temos uma pessoa que trabalha lá dentro, que representa a BDA, tá ligado, mano? E, tipo, são poucas pessoas que estão dentro do sistema que lutam pelo hip-hop de verdade, sabe? Sim. E é, o Bar... e é o Bartô, mano. O Bartô é uma pessoa que, tipo, ele faz parte da Coordenadoria da Juventude e ele apoia a gente dei... faz mais de dois anos. Vai fazer três anos que ele tá com a gente aí e cara ele conseguiu as liberação para gente ele que bate o pé e bate de frente lá com todo mundo lá dentro porque todo mundo quer derrubar a batalha da aldeia lá dentro da prefeitura tá ligado mano uhum. os secretários da do governo não gostam do movimento porque sabe que a gente faz é, aglomeração de pessoas e isso para eles não eles não, não interpreta de maneira positiva eles não quer saber que aquilo ali é cultura eles entendo. enxergam por, pelo outro lado, tá ligado? Mas eles enxergam Sim. pelo lado tipo, da maldade mesmo, sabe? Sim, entendo. É... E como que vocês lidam, assim, por exemplo, com essa questão que sempre rola, às vezes, do cara passa assim, de um baseado e tem criança, e tem terceira idade? Como é que vocês fazem esse, esse controle no, no, no, no decorrer da batalha? Então, brother, a nossa parte é fazer o que, irmão? Fazer o movimento cultural... E através do microfone, né, mano, que eu tenho ali a voz, eu vou e faço a conscientização. Eu peço encarecidamente, mano, pra ninguém fazer o uso de drogas ali, porque tem criança, tem família. E, meu, aí vai da consciência de cada um. Nosso trabalho a gente tá fazendo. Agora, a guarda municipal tinha que estar tá ali em cima, mano. Nós não fica bravo dos, dos guardas tá ali. Eles têm que ficar mesmo, eles têm que trabalhar com a gente ali em comunhão. Sim. se tiver alguém fumando... Vai, aborda, mano. Tira o cara dali, mano. Faz o proceder, tá ligado? Tipo, só, que, só que a gente não tem apoio de ninguém, mano. Então eles deixam a parada acontecer para depois ficar falando mal. Só que a gente tá trabalhando sozinho. A gente precisa do poder público também ajudando a gente com banheiro químico. A gente precisa do, de uma segurança, tá ligado? A gente precisa de, de grades. E a gente consegue 10 grades, que é pouquíssimas grades, a gente consegue. O som que a gente tem... É do próprio Bartô, que é da, é da Coordenadoria da Juventude, tá ligado? Que é particular do Bartô ali, que ele joga lá dentro da Coordenadoria e ele leva pra gente toda segunda. Toda segunda. A gente conseguiu agora uma doação de caixa do Thiago Ventura, tá ligado, mano? E estamos investindo em mais outras caixas, que vai chegar. Pô, então, da hora. então a gente, aí nós investimos em iluminação, que a gente tem o LED, tem a captação da voz, temos uma mesa de som... A parte que a, o áudio da BDA, a gente capita tudo na mesa, porque no, na entrega para o público da internet, se a gente for colocar o microfone aberto para todo mundo, vai ficar muito chiado, vai ficar horrível, tá ligado, mano? Então, a gente Sim. já fizemos uma, um tratamento do áudio. Tem todo um trabalho por trás, tá ligado, mano? Então, é, nós somos independentes, tá ligado? Nessa questão, a prefeitura ajuda a gente com... o menos que o básico tá ligado mano mas ajuda um pouquinho não posso reclamar também mas poderia ser muito melhor tá ligado por nós temos por nós sermos a maior batalha do Brasil mano a que tá com uma estrutura cara mágica tá ligado para ser um show toda semana ali gratuito mano movimentar cultura lazer turismo porque a gente traz pessoal para caralho de fora aqui para Barueri tá ligado Enfim então, é isso mano pô muito massa Teve um menino que perguntou, eu vou emendar a pergunta dele com a minha, que a gente, tem vários, a gente tem vários fatores em comuns e eu sempre começo de um jeito que eu esqueci de começar com você, uhum. que é se você lembra de onde a gente se conhece. Eu lembro que a gente conversou de verdade, mesmo no Rio de Janeiro, não foi? Foi. Foi. Não Para o Nacional de 2018, não é isso? Foi, foi isso mesmo. Até então eu conhecia você na internet só. Massa. Foi da hora e... te conhecer. Foi da hora. Pô, foi massa conhecer você também. Toda a galera, Big Mike. Fiz uma amizade com o Big Mike. Lá no Rio, Obrigado. foi bem massa. Os moleques do Rio também, um salve pro Rio aí, molecada firmeza. É... Queria fazer uma seguinte pergunta para você, né? Tava falando das paradas em comum. Nós dois somos professores de educação física, nós dois somos do interior. Nós dois não somos, nós somos menos jovens do que a maioria do hip hop. E, <risos> e, nesse sentido, eu queria saber, eu queria que você falasse pra galera, que o um moleque perguntou aqui como que ele faz pra batalhar. E daí eu já queria que você falasse um pouco sobre é, como que fomentar a sua cena local te levou pra cena que você tá hoje, porque eu sei que você começou fomentando a sua cena em Tupã. Como eu comecei em Piracicaba. Sim, sim. Cara, em Tupã, velho. A primeira geração do rap, eles estavam desativados, mano. Os caras não faziam mais nada. Tá ligado? E eu ouvindo rock, em 2008 ali tinha banda, tudo. Aí 2010, virei fotógrafo. Aí eu trabalhei até 2011, 2012 como fotógrafo. E cara, eu já tava sentindo falta de escrever, porque eu sempre compunho, eu sempre falei o que compunhava, não sei se eu tô falando certo. Eu que Escrevi as letras, né, mano? Sempre gostei de escrever as paradas. E aí eu tava sentindo muita falta de escrever, meu, e falei, meu, preciso muito voltar, tá ligado, mano? A canetar, fazer alguma parada. E meu amigo me incentivou a fazer rap, tá ligado? O Luquinha lançou uma música lá, velho, com um beat da internet, tá ligado, mano? Fez um som mó brabo e me incentivou a começar. Aí eu falei, mano, será que eu entro no rap, irmão? Porra, velho, tipo, sempre gostei de rap, Mano, sempre, minhas bandas preferidas Era de rap com rock, tá ligado? Todas, as minhas preferidas eram rap com rock E eu falava, caraca, mas mano Pra eu entrar no rap, brother Eu tenho que, mano Estudar, tá ligado, mano? Eu tenho que saber como entrar no rap Eu não vou poder chegar da noite pro dia e falar vira MC uhum. E eu tinha medo, tá ligado, mano? eu falei, mano, não vou não... Pera aí, o que, que eu faço, mano? Comecei a pesquisar, tá ligado? Pesquisar, pesquisar eu já conhecia Racionais, Facção, Realidade, tá ligado? Eu já conhecia, mano. Mas, Sim. mano, eu, eu precisava saber mais da cena, tá ligado? O que que tava rolando em 2012, o que que tava acontecendo no Brasil ali naquele momento. Onde eu ia me situar se eu entrasse no rap, tá ligado? Aí eu uhum. comecei a ficar pra caralho, mano. Não sabia nem que era sample, brother. Eu não sabia nem que era... Nessa época aí de 2012 que eu entrei, eu não sabia o que era sample. Não sabia o que que era... É, agulha do DJ Não sabia nada, mano Não sabia que era na... Toca disco direito, mano Não manjava porra nenhuma, brother Não manjava, por isso que eu Comecei a querer Me interessar mais E hoje você vê a molecada aí, brother Eles decoram a rima da internet Faz um bagulhozinho ali, já coloca MC lá Fala que é MC, tá ligado, mano? É isso que eu acho engraçado <risos> E eu, eu tenho certeza que é isso que você quer entrar Nesse assunto que você quer entrar, né, mano? isso é tá muito fácil mano a internet na minha época mano a internet não tava em alta ainda 2012 a inter... o YouTube tava bombando já o YouTube bombava em 2012 mas sim. o rap era um nicho oculto tá ligado era um nicho sim. que ninguém assistia velho ninguém ia atrás de rap para procurar grupos novos era sempre os mesmos sim Deber, racionais tá ligado os antigos ainda faziam sucesso no YouTube hein, naquela época e aí começou a aparecer, Kone crio começou a aparecer J MCida, Rashid, Sim. essa geração aí começou a ficar muito forte, tá ligado, mano? Muito forte. Sim. E aí eu comecei a ouvir bastante. Comecei a apreciar. eu falava, caraca, mano, olha como o rap é desses caras é diferente do rap que eu já ouvia, que eram Racionais e, e pá, mano. O rap do Projota, o rap do Rashid, do, do, do MCD já era outra parada. Eu falei, caraca que foda. Aí eu falava, caralho, mano, olha esses moleque aqui do Conecrio, mano. Os caras falam de maconha, mano, os caras falam de doce. Os caras falam de polícia, de uma outra forma, mano. De, tipo, assuntos que nunca eu ouvi, tá ligado, dentro do rap. Eu falava, caralho, mano, olha isso. Como que é possível, caralho. mano, os caras falam disso, velho. Sendo que... É, você viu que os caras já de já, já, já, já, já, já, vários caras brancos, tá ligado, mano? Costa Gold naquela época, Ra Raikais. Já tava em 2012, 2013, ele 30 30 eu já comecei a ver toda essa cena dos moleques Antes deles ficarem famosos, já conhecia todos eles Assim, tipo, Sim. da internet sabe? Então eu já tava Sim. ali Quem fazia bastante época em 2000 Fazia sucesso na época que eu entrei O Jamés Ventura Em 2012, 2013 Tava bem forte também, Dom Cezão Esses caras que estavam movimentando A cena em 2012, 2013 Aí eu já, caraca, mano, pode crer, velho Fiquei situado Aí eu comecei a me sentir confortável, mano Aí eu fiz a primeira música, original mesmo, com os parceiros, gravamos. E pá, vi, vimos como foi a aceitação da galera ali da região. Depois, mano, começamos a fazer sucesso na região ali, velho. Começamos a viajar para cidades em volta. Fizemos show em Presidente Prudente, fizemos show em Marília, fizemos show em Assis. Fizemos show em Regente Feijó, mano. Em, cara... Muitas cidadezinhas. No norte do Paraná, a gente foi pra Londrina. Fomos pra Bandeirantes, no Paraná. Mano, fizemos uns quase 100 shows, assim, tá ligado? Em dois, em dois anos de grupo. Foi o Tribo 13. Que eu não entrei sozinho Tribo também. Tribo eu não, eu, não, eu não me senti seguro de começar a fazer rap sozinho também. Uhum. Eu falo assim, mano, eu vou entrar no rap, mano, mas porra, velho, eu vou entrar sozinho, mano. Será que vira, mano? E pra isso, eu achei que foi a melhor escola da minha vida. Foi o meu primeiro grupo de rap. Foi minha melhor escola. Porque, tipo assim... Grupo de rap, brother. Foi eu e o Caim o primeiro grupo, tá ligado? Eu, com 23 anos, entrando tarde no rap, tá ligado? E entrei tarde, ó, a cobrança que os caras estão tá chamando aqui do lado, o vizinho. Oh. Mas, assim, eu entrei com 23 anos no rap, depois de ter me formado na faculdade, tá ligado, mano? Tipo... A parada, tipo, nunca é tarde, tá ligado? Aí eu, aí eu trombei o Caim, mano. O Caim tava com 15 anos de idade. Ele já tinha o, ele já tinha o Speed Flow, eu já tinha o Flow mais cadenciado. Então, era uhum. os opostos que faziam uma parada junto e dava muito certo, tá ligado, mano? O grupo tribo 3 era um Sim. grupo mó da hora, Sim. mano. Eu trazia mais as ideias e o Caim trazia mais os flows. E a gente equilibrava isso em umas músicas da hora, que abordava vários temas. Então, mano, deu muito bom, sabe? E aí, cara, o grupo foi legal, só que aí chegou uma hora que foi em 2015. O grupo começou em 2013. Em 2015, o grupo já não tava numa sintonia mais da hora. A gente tava mais se juntando para cada um cantar suas músicas e um fazer dobra do outro, em vez de fazer as músicas junto, sabe? Sim. E aí não tava rolando mais sintonia de grupo, e aí o Caim quis seguir carreira solo, e eu falei, pô, demorou, brother, é isso. E a gente sempre trocava ideia, mano, eu e o Caim, a gente sempre foi muito sincero um com o outro, eu falava, mano, eu não tô feliz aqui no interior, eu não me vejo aqui, e eu tenho certeza absoluta que a mulher da minha vida não tá aqui, nessa cidade, tá ligado, mano? E aí eu comecei a reclamar tanto e falar que não queria tipo mais viver ali, que ele já começou a olhar o um futuro do grupo sem mim, tá ligado, mano? Então ele já foi desencanando automaticamente de tantas coisas que eu falava, que eu queria sair de Tupã, que eu não, não tava muito feliz lá. Aí ele falou, ah, então eu vou fazer solo. Eu falei, ah, demorou, mano, é isso. Vida que segue. E foi bem na época que eu conheci minha esposa pela internet, tá ligado, mano? Conheci ela pela net, mano. No Tinder, tá ligado, mano? Da hora. Conheci lá pelo Tinder. E aí, mano, eu fui eu tava trabalhando pelos Correios, né, mano? Que eu era carteiro. Eu tava trabalhando ah. aqui na. Eu tava em São Roque, aqui, na região de São Roque. E aí eu conheci um carteiro doidão, que fumava uns baseados, gente boaça. Me chamou pra colar na casa dele, era de Tapevi. Aí, na hora que eu colei na casa dele, a gente começou a churrasquear, a tomar umas. E aí, eu ativei o Tinder, né, mano? Aí bateu a Daisy, tapevi, o cara bateu a Daisy e Barueri aqui do lado, tá ligado? Itapevi e Barueri é 3km de distância, assim, bem perto. Uhum. Aí, eu conheci minha esposa pelo Tinder. E, cara, tivemos um, um. Se apaixonamos, velho. E aí, em menos de um ano de namoro, eu já tava morando aqui em Barueri, tá ligado? E fundei a Batalha da Aldeia com três meses que eu tava aqui, tá ligado, mano? Eu tava depressivo, não fazia mais show, tava com a carreira parada. Era casa, trabalho, trabalho, casa, ônibus, trem, coisa que eu nunca tinha entrado na vida. Eu andava ali de, de motim, do banho, eu chegava nos lugares em três minutos, cinco minutos. Eu chegava nos lugares, aí aqui era trem, era ônibus, aquele estresse, aquela adaptação sinistra, eu, mano, não consegui, velho, me adaptar de cara, tá ligado? E eu tava sentindo muita falta da minha liberdade que eu tinha de ir e vir, de ter meus amigos para todas as horas, de fazer rap, de fazer show, e aqui eu tava do nada, do zero. Aí foi quando eu tava chorando, já desesperado, meu cunhado, velho, falou, mano, calma, brother, você vai conhecer as pessoas ainda, mano, você tem que ter calma, eu vou te apresentar um amigo meu, chamado Giovanni, ele é skatista, mano, ele gosta pra cara de estar na rua, ele conhece bastante gente aí do rap também Vou, pedir, vou apresentar vocês dois, mano, e aí, Sim, velho, vamos ver o que dá Aí ele apresentou o Giovanni, mano, e a gente tipo já se identificou logo de cara, que ele também é do rock O Giovanni já veio do rock, e aí já começamos a trocar várias ideias E eu falei, pô, mano, vamos fazer uma batalha, mano, aqui em Barueri, mano Vamos fazer algum movimento acontecer, velho, tá precisando muito e ele me ajudou, tá ligado? A gente foi junto Na praça, com o caderninho na mão Raça, velho <coughs> Abordando as pessoas E aí, mano Desculpa atrapalhar a conversa de vocês aí Vocês sabem rimar? Tal, as pessoas tudo com vergonha Não, não, nem sabe ó oh, Desculpa aí, tal, e sempre quando tinha alguém que sabia rimar As pessoas apontavam, tá ligado? Falavam, esse cara sabe, ó Aí nós, ô, oh, vamos brincar aí, velho Vamos rimar, a cara, não, não eu falo, não, brother, não é batalha, mano É roda de freestyle, mano É free verse, mano Você pode falar o que você quiser, falar da vida Falar de qualquer coisa, vamos? Mas falo, ah, então beleza, beleza E foi assim, brother, assim que nasceu a batalha da aldeia Seis pessoas ali Aí eu e o Giovanni tivemos que entrar na roda Pra completar oito pessoas Uma chavezinha de oito Porque a gente começou ali brincando Aí daqui a pouco um começou a atacar o outro Aí já fala vamos batalhar então, porra Aí começou assim, velho Tá ligado Pô, mano, que louco velho o início da, da Batalha Central foi assim também né eu organizei com o pequeno e não dava número cara e, e eu comecei a batalhar assim eu entrava para dar número eu tinha 25 é... anos já também eu comecei a fazer rap mesmo depois da faculdade mano. igual eu cara nossa história é, é parecidíssima brother é, você acredita comecei a Caramba. fazer rap assim coloca os mano 20... eu tinha 22 para 23 que foda, e aí eu comecei a fazer, começou uma central, eu tinha 25. Eu lancei meu primeiro álbum em 2015, no Manos e Minas, tinha 31. E eu comecei carreira solo agora com 35, mano. Caraca, brother. Caraca, que foda, hein, mano. História Fora, é monstra, mano. hein, mano. E todo mundo e todo mundo do freestyle do Brasil inteiro eu te respeita, mano. Os da caras. Hora. De norte a sul do Brasil, quando fala de Garnê, mano, todo mundo, caralho, o velho, aquele cara é bom, mano. Pô, Pode crer, mano, Pode todo, crer. Mundo, mano, todo mundo, mano, todo mundo, velho, que eu conheço sabe de você, do, do, do seu legado dentro do freestyle, tá ligado, mano? Isso Pô, que é mano, da hora, fico feliz e acho que também outra coisa em comum tem a ver que, mano, comecei a fazer a parada por, por amor mesmo, tá ligado, muita empolgação. E eu demorei para reconhecer que eu estava sendo reconhecido. As pessoas falavam e eu, eu não, não entendi aquilo. tipo, Por que, que as pessoas estão tão impressionadas com por isso? E tal? Porque eu só fazia e gostava, tá ligado? E você saiu bastante na Batalha da Santa Cruz também, né, mano? Que você batalhava lá. Cara, ali, eu fui cara. duas vezes só por conta de. Porque é o único lugar que tinha a seletiva no estado, só tinha lá na época, né? Então eu saía daqui de Piracicaba, ia para lá. Tipo assim, então eu fui uma vez, ganhei, fui para a seletiva e daí eu perdi na seletiva. Bota fé, cara, e pô, 2012 o único canal que tinha em. Era Família de Rua e Santa Cruz. Sim. Tá o canal de YouTube mesmo, era só esses dois que tinha. Aí depois Sim. ali, 2014, 2015 veio o Tanque, Museu também veio um pouco antes, em 2014 ali, tá ligado? E Sim. Foi isso, mano. Foi, que... foi essa a trajetória. Então eu tava lá no interior também, lá em Tupã, assistindo. Os caras do Santa Cruz, assistindo Família de Rua, Douglas Jim, em 2012, eu já assistia Douglas Jim, tá ligado? Sim. E hoje saber que eu conheci o cara, vou fazer, lançar uma música com ele, mano, uma realização foda, tá ligado, mano? Foda. Essa música tá lançada já ou vai ser lançada? Ela vai ser lançada quando voltar as batalhas depois do Corona, mano. Vai ser uma música muito especial, tá ligado? Chamada Hino das Batalhas, é eu, Douglas Jim, Feijó. E um prodígio, tá ligado? Apresentadores de batalha, assim, que, tipo, que. Que fizeram essa música, tá ligado? Pô, mano, que da hora, cara. Eu vi essa. Porra, mano. Vai trazer um sentimento, Garmin. Tipo assim, dá vontade de chorar, mano. Dá vontade de chorar, velho. Essa música, assim, você vai lembrar da sua trajetória inteira do Freestyle. Você vai, você vai, passar, vai passar um filme na sua cabeça, tá ligado, mano? Que massa, você, mano. Você vai sentir essa nostalgia, mano. Nessa música, você vai sentir essa energia. E, e por estar no momento de voltar. As atividades a gente quer trazer todo esse, essa, esse ódio de estar tá parado, mano. Essa parada, essa parada da gente tá aqui estagnado, mano, e trazer essa música pra voltar com tudo, tá ligado? Então vai ser o hino das batalhas, vai ser a volta da, de todas as batalhas do Brasil, tá ligado? Nossa, da hora vai ser monstro. Isso eu vou, vou aguardar, mano. Vai ser monstro. É ritizada, mano. Da hora. hora teve eu, eu desativei os comentários para ver se fluía melhor. O... O, o, a conversa e até os moleques tava falando, pô, oh, desativa os comentários aí, os caras ficam pedindo salve, enchendo o saco aí, travando a conversa. Mas então, tinha. Uma... A qualidade melhorou mesmo, mas se quiser melhor, né? a gente dar uma atenção, o pessoal fazer alguma pergunta, nós tá aí, mano. Se você quiser perguntar demorou, mais alguma demorou. coisa, tamo aí também. Demorou? Então eu vou, eu vou fazer uma que eu vi lá nos comentários pra você e vou abrir, aí depois você dá uma olhada e vê se você quer responder alguma aí que você acha interessante. da é, Daí então a pergunta que, que o moleque fez, o. Caetano, que organiza a batalha, ele perguntou assim, mano: "Tem uma hora que a batalha começa meio que Virar rolê e tal, a galera vai pelo rolê. Como que eu posso fazer para incentivar os MCs aí para a pra batalha, ao público ir participar da batalha e virar menos rolê e ter mais participação é, proativa?" Cara, esse bagulho é em todo o Brasil acontece isso, em toda a roda cultural acontece isso. E, cara, é complicado porque, mano, as pessoas, elas sabem que tem um movimento cultural ali. Elas vão, marca o um encontro com os outros amigos lá. E elas assistem as três primeiras batalhas da noite. E daqui a pouco, elas estão ali comprando goró, fumando, bebendo. E esquece da batalha, tá ligado? Só que, mano, tem as pessoas que vão lá e ficam do começo ao fim ali na frente, na roda ali, mano. Curtindo e aproveitando tudo todas as rimas possíveis, mano. Então essas pessoas são as melhores de todas, tá ligado? Agora, o que fazer com as pessoas que marcam rolê no movimento cultural, cara? Cara, é muito complicado, mano, porque, tipo assim, é oreiada, mano, é oreiada, tá ligado? Tipo, eu não conhecia ninguém, tá ligado? No começo da BDA, ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. A praça que a gente fazia a Batalha da Aldeia, ela já tinha movimento. Era uma praça que era ponto de pichação Então os caras, velho, cada um com seu caderninho Lá, todo mundo fazendo tag Tag que eu falo é cada um fazendo o seu nome ali no caderno e trocando folha Os pichadores fazem isso Quando eles não tem muro, eles vão lá e faz no caderno E vai trocando para cada um conhecer a tag do outro para quando o pichador olhar no muro, ele já ó, oh, Essa tag aqui é do meu, do meu camarada ali que tava no caderno Então rolava encontro de pichador na praça Rolava encontro de funkeiro. Mano, você imagina umas cinco picape em volta da praça com aquele funk no último. Tá ligado? A Batalha da Aldeia nasceu numa praça onde tinha tráfico, onde tinha menor bebendo, tá ligado? Isso já acontecia antes da batalha existir. A gente usou aquela praça pra ser um ponto de cultura, tá ligado, mano? Pra ser um ponto ali de tirar a atenção de algumas pessoas do vício e da, daquela mesquinice pra... Ouvi rima, tá ligado, velho? O cara, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, mano. E eu meti o louco, eu gritava. Eu falei, ô, oh, velho, sai daqui, mano. Quem não quer participar da roda, sai fora, mano. Sai fora, velho. Vaza, mano. Oh, nós, nós não quer vocês aqui, velho. Quem tá, quem tá gritando aqui em volta da roda, sai fora. Aí as pessoas saíam, mano. Xingava, tal, mano. Saía e só ficava quem queria a rima, velho. Agora, a batalha da aldeia hoje dá umas mil pessoas ali na praça, mano eu gritando no microfone velho nego às vezes não dá nem atenção algumas pessoas ajuda mas mano como é muita gente mesmo velho não tem como controlar brother. não tem como mano é consciência mano você tem que pedir na humildade mesmo tá ligado você tem que pedir na humildade não adianta você gritar igual lá atrás eu gritava porque eu era uma pessoa diferente hoje se eu ficar sendo grotesco grosseiro com as pessoas elas vão ser mais rebeldes ainda, mano. Aí que elas vão fazer questão de beber, tá ligado? Questão de fumar. Então você tem que chegar pedindo a humildade, tá ligado, velho? E conscientizar, velho, a galera, mano. E aí, mano, ele é livre-arbítrio, mano. As pessoas elas vão fazer sempre o que elas querem. Não tem muito o que fazer. Aí se tiver, por exemplo, membros da equipe, por exemplo, se você tiver uma equipe ali que vai estar ali em volta da roda conversando com as pessoas de uma maneira educada, Aí ajuda, só que aí tem bêbado Que quando uma pessoa da equipe vai lá conversar A pessoa já leva na maldade Já vai querer sair na mão Já aconteceu isso, por isso que eu falo A gente já tentou de diversas formas, mano De ter monitores da batalha Monitor é uma pessoa que não vai deixar ninguém fumar maconha, mas porra A pessoa ela não é polícia, tá ligado? Pra ela chegar lá e cortar o baseado da pessoa Aí dá treta, mano Aí dá briga Aí é foda, mano, então É, é pedir não tem muito o que fazer, mas temos que pedir e contar aí com a ajuda das pessoas, tá ligado? Então, velho, se você tem um movimento aí que tá acontecendo muito rolezinho, velho, sabe o que, que você faz? Pega a batalha e fala assim, galera, vocês estão aqui em volta, vamos pra lá? Vamos sair todo mundo daqui? Aí sai de perto do rolezinho, mano. Aí fica, aquela batalha, <risos> aí fica aquela batalha. Não é sério, mano, porque fica aquela batalha silenciosa, mano. Só que as pessoas que estão ali em volta, elas vão estar ali prestando atenção na rima. Oh! Hey! E vai rolar, mano, todo mundo vai ouvir a rima, porque provavelmente às vezes não tem equipamento de som, tá ligado? Quem tá começando o um movimento cultural não tem equipamento de som e as pessoas querem ouvir as rimas. Então sai de perto da, daquela, daquelas pessoas que estão fazendo barulho. E vai ali curtir a batalha, mano. Essa é, a minha, essa é a minha dica, tá ligado? Pode crer. E se as pessoas que, que estão tumultuando, que fazem você se deslocar para um outro espaço, tiver um pouco de noção, eles mesmos vão falar, nossa, mano, tá atrapalhando o rolê, velho. Ou vão embora ou vão curtir o rolê direito. Sim, cara. Teve umas vezes que a gente fez isso. Deu certo, tá ligado? Ou se não, pega a plateia, tá ligado? Pega a plateia e fala assim, galera, vira todo mundo pra trás, vira de costas pra essa plateia, pra essa galera aí que tá fazendo barulho e vamos gritar no 3, ó é, como, como que nós falava é... batalha não é rolê, tá ligado, mano a gente gritava no 3 1, 2, 3 batalha não é rolê aí ficava todo mundo quieto assim, tá ligado aí voltava, dava 10 minutos todo mundo não tem como, velho mas tem que ser professor de escola É, né? não adianta né? É professor de escola Ô, Bob, esco... vê se tem uma pergunta aí é, o... o Flávio falou aqui que primeiramente Nós que somos seus fãs Não enchemos o saco Mas eu não sei o que ele entendeu Mas é só falar que o pessoal Falou que o pessoal que estava pedindo, é, pedindo Sabe estava enchendo o saco Para eu fechar o negócio Aí eu fechei e voltei mas uhum. só para só organizar, igual se faz na batalha. E agora, tem alguma pergunta aí que você, que, que você gostaria de responder, que você está vendo aí no display? Cara, na verdade, o chat desapareceu aqui para mim. Eu não estou vendo mais chat aqui não, já faz um bom tempo, tá ligado? Mano? Pode crer. Então, eu vou, vou fazer a última pode aqui. Escolher, do... Pode escolher, pode escolher. É, eu gostei uma aqui do Vulgo D7MC, que ele fala assim, Bob... O que fazer quando sua batalha tem vários talentos, mas o público não dá a mínima porque só ligam para os famosos? Cara, ah, mano, isso daí acontece também, tá ligado, brother? É um processo, eu vou falar como que é o processo, tá ligado, mano? Começa assim, a batalha começa com todo mundo do mesmo nível. Ninguém é famoso, ninguém tem relevância e tá todo mundo ali fazendo o seu trabalho. Aí, um ou dois MCs começa a se destacar. Porque, mano, a vida é assim, tá ligado, mano? Você tem lá 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, quem vai virar de verdade pode ser nenhuma dessas 100. Uma pessoa, duas... E se der mais de 5 pessoas ali dessas 100, mano, que virou de verdade... Mano, isso aí é um fenômeno, tá ligado, mano? Já é um bagulho que, tipo... Não tem como dar certo para todo mundo, velho. Não tem como, velho. Você, para você Sim. ser o melhor, você tem que ser o melhor. E, cara, você tem que ter o gosto da galera, velho. Não adianta você ser bom de rima se você é um pau no cu como pessoa. Sim. Se você... Mano, você tem que ser um pacote completo para você fazer sucesso, tá ligado, mano? Sim. Tem que ser um pacote completo. Aí, beleza. Aí você começou do zero com todo mundo. Aí esses um ou dois começam a fazer sucesso. E a galera começa a votar só neles. Começa a ter panelinhas só pra esses. Aí esses dois crescem muito. Tá ligado? Ô, Esse... Bob, eu vou só fechar e abrir porque a conversa vai fechar sozinha por causa que deu uma hora pra você continuar. A é... responder. Entendeu? Já deu uma hora de transmissão, é tipo isso? É. Aí eu vou fechar e abrir pra você concluir.